Já que essa bancada, essa, essa coisa aí, biru, sei lá o que é isso, tá com essa fonte aí em cima, aí eu, eu lembrei de outra coisinha interessante que a gente pode fazer com ela, viu? É... ali pegar algum tímto por isso que eu demorei um pouquinho vamos ver aqui é você tem uma fonte dessa na bancada aí todo o seu raciocínio em geral é só de alimentar algum circuito né alguma coisa assim mas ela já serviu aqui para medir de diodo, já se transformou numa fonte simétrica não foi Um outro vídeo agora eu vou falar para vocês sobre isso aqui ó Capacitor e a fonte Por que? Ah, é Lógico A gente vem falar em teste de capacitor com capacímetro né, Que mede a capacitância do capacitor Vê Teste de ESR E outras e outras coisas mais aí. Só que o capacitor Tem uma onda aqui que muita gente não, não, Nem atenta para isso O capacitor Aqui está escrito 220 microfarads, certo? Por 385 volts. Então, vejam só: tem a questão aqui da capacidade de carga, descarga e isolação se um capacitor trabalha com 385 volts, como é que um multímetro desse aqui, que só sai uma voltagem de 2, 1, 2, o analógico 3 volts, ou coisa perto disso aí, vai testar a capacidade de isolação de um capacitor desse aqui? Nunca, nunca você vai ver isso. Seja muitos de vocês talvez já tenham ouvido, ouvido falar, ou até passado por isso, é o caso daqueles componentes que você testa ele. Ele dá bom no teste, ótimo. Quando você bota no lugar que ele recebe a porrada mesmo que vem lá da fonte. Aí ele abre Aí você tira, testa, tudo de novo. É aqueles casos em que o cara vai e desiste do conserto, né? Desiste. Ah, não sei o que é não, vou deixar pra lá. Por quê? Porque... Não atentou para um simples fato de que um capacitor pode estar com fuga ou até um curto mesmo que só se manifesta nessas horas, né então aí onde vai entrar a fonte? a fonte está aqui ó, o capacitor é de 385 volts, né a minha fonte só chega no máximo a 60 porque colocando os dois canais em série aí o que é que eu vou fazer? agora cuidado, viu senhores? cuidado que 60 volts já derruba um boi, viu? Ó, tá vendo aí, ó? Viu aí a carga, ó? 30 volts, ó. Eu tô carregando ele com 30 volts, ele já deu um... Tá! Então eu vou medir a tensão nos terminais dele. E, e observe que essa fonte tem um amperímetro aqui, ó. Elas têm, em geral, elas tem um amperímetro. Tá vendo, tá dando a mesma corrente, basicamente, nos dois canais. Ó. Um deu zero, o outro deu 10 mA. Está vendo? Mas isso aí é, é zero. Pode considerar zero. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou medir aqui, ó. Ó. Ó lá no multímetro, ó. 61 v Quase 62, Certo? 61V ó não sei se vocês estão conseguindo ver mas como eu só tenho duas mãos aí o negócio fica feio aqui pra mim 61 volts ali ó isso indica o que? Que o capacitor tá carregando, não tem fuga porque o amperímetro não tá medindo corrente nenhuma, certo? Aí o que é que eu vou fazer? Vou tirar o capacitor sem tocar nos terminais, cuidado aí, viu? Sem tocar nos terminais, olha o que é que eu vou fazer. Aqui, ó. vou medir. Olha lá, ó, 61 volts e descarregando milivolt por milivolt, bem devagarinho. Mano. Descarregando milivolt por milivolt, bem devagarinho, mano. certo? O que é que isso indica? Que o capacitor está em excelente estado Apesar de ser um capacitor velho Olha ele ó. Isso aqui muita gente que está vendo Não era nem nascido quando foi fabricado <risos> Certo? Então, ó Aí a gente vai descarregar o capacitor Para não sofrer um, um choque Com um resistor Ó É com um resistor E tem que ser um resistor de valor acima de 1K. Para não gerar um surto no capacitor e ferrar ele. menor, ó. ó. Vou descarregar o capacitor sem gerar aquele pá, aquele tiro que dá. Certo? Aí, ó. Aí vou lá. Vou medir quantos volts tem no terminal dele de novo. Para me assegurar de que eu não vou é ser eletrocutado. Tem, ó. Olha lá ó. 800 milivolt Pronto, Aqui eu estou tranquilo ó. Posso fechar um curto Aqui não dá mais estouro, não dá mais nada Certo? Então Vamos ver outro aqui ó. 220 por 250 volts Certo? Em geral na hora que liga ele dá um surto mesmo, Ele pá tá vendo ligou Ó. inclusive eu vou aproveitar para recomendar para vocês não fazerem isso não carregar o capacitor com uma carga muito, uma corrente uma tensão muito alta logo de cara, porque vai dar esse, esse, esse estouro aí e pode até prejudicar a fonte certo você zera a fonte certo zera e depois vai aumentando gradativamente até alcançar o máximo da fonte desde que a, o máximo da fonte seja inferior ao máximo do capacitor certo estou fazendo botando 30 volts aqui porque o capacitor é de mais de 200 volts é 250 volts certo aí, ó. 61.9 volts. Certo? Tá carregado o capacitor. Aqui eu vou medir, ó. ó, ó 61.3. Descendo de 1 em 1 milivolto. Lentamente, ó. Então o que é que significa isso? Que o capacitor está carregando e não tem fuga. Porque o, o amperímetro da fonte não registrou nenhuma circulação de corrente contínua. Que todo mundo sabe que um capacitor bloqueia a corrente contínua. Né? Não deixa passar. Ele segura e não deixa passar. Certo galera? Então, agora eu vou descarregar o camarada aqui. ó vendo? um resistor de 6K8 cerâmico capacitor de 5W resistor, desculpe resistor de 5W 6K8 certo? eu vou medir novamente para ver se a carga foi embora 700mV ok pronto é só isso mesmo certo? É, para quem tem uma fontezinha dessa aí, né, é mais é uma, uma utilidade para ela. Porque capacitou, ele quando tá com problema, ele, ele vaza, certo? Agora vaza só quando recebe uma tensão alta. Ou não carrega, claro, que se ele tá vazando, ele tá furado, né, tá igual um balde furado. Então, ele não carrega, certo? E se ele também tiver com problema, na hora que você desligar aqui, ó, das pontas da, da fonte que você for medir com o um voltímetro, você vai perceber uma descarga muito rápida você vai perceber, ele aqui descarregou de, de 1 em 1 miliampere, lentamente ele levou levar uns 5 minutos para descarregar ou até mais só que se ele tiver com problema, ele vai descarregar muito rapidamente e você vai desconfiar você vai medir SR, dá certo, tá baixa você vai medir é, capacitância, dá certo, tá tudo certo mas quando você botar no lugar aqui, ele receber aquela paulada de uma fonte chaveada ou até linea B, mas aí ele abre o bico que você não sabe o que é porque você testou e tá bom. Não é? Então, espero que tenha sido útil mais uma vez. Vou deixando aqui meu grande abraço a todos os amigos. Até a próxima.